Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 11. Então eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui é, reunidos para virtualmente, né? Em torno do tópico do reino de Cristo. né. Estão ainda falando lá dos princípios. Nós começamos lá no início da história com o primeiro Adão né, e o objetivo é chegar no reino do. Último Adão. Não é segundo Adão, ele é o último. Tem uma diferença entre referir o Senhor Jesus como segundo ou último. A palavra de Deus só chama ele de último Adão né, quando vai usar essa terminologia. E o que quer dizer o último né, nos dá a certeza de que não terá o um próximo, não terá mais um. Né, ao passo que segundo não tem a mesma conotação. Então, nós é, estamos aqui em torno desse tema, do né, Reino de Cristo nos princípios. Então, é, nessa reunião de hoje, nós vamos começar então com o tópico de alianças com Abraão. Né? Nós já vimos no capítulo 12 de Gênesis o que nós chamamos ali de chamado de Abraão, e vimos no capítulo 15 de Gênesis que Deus fez alianças é, incondicionais, né? fez uma aliança com termos incondicionais, com bênçãos incondicionais para Abraão e para sua descendência. Nós vamos continuar aqui, dando uma passada rápida no capítulo 16 e aí focando daí no capítulo 17. Então, justamente, nós estamos aqui na, na continuação desse assunto. Então, um breve resumo do capítulo de Gênesis é, 16. É, Deus tinha terminado o capítulo 15 fazendo grandes promessas para Abraão, e especialmente promessas de que a descendência dele né, seria, é, viria dele. Então, que dele sairia uma grande nação. O que acontece? Em Gênesis 16, nós temos que Sarai, mulher de Abraão, ela era estéreo né, e não lhe dava filhos. Então, ela propôs que Abraão tivesse um filho com a sua serva, ou sua escrava egípcia, né, chamada Agar. Agar então concebeu de Abraão, e depois que Agar concebeu, ela desprezou Sarai, a esposa de Abraão. Né. Sarai humilhou Agar, e Agar fugiu. E, e nessa fuga de Agar, o anjo, o mensageiro de Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo, a encontra no deserto e manda voltar e se humilhar diante da sua senhora. A Agar voltou-se, humilhou diante da sua senhora e foi readmitida. Uh, também, uh, naquela mesma ocasião, naquela mesma fala, naquele encontro do anjo de Jeová com Agar, ela pronunciou uma, ele pronunciou uma benção sobre Ismael, o né, um menino que iria nascer de, de Agar. E o verso 16, do capítulo 16, que é o último, se não me engano, né, lê, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu a luz Ismael. Inclusive, quem disse que a criança iria chamar Ismael foi o anjo de Jeová que a encontrou né, naquela fuga. Então aqui nós vemos Abraão com 86 anos e o próximo versículo né, que é o verso 1 do capítulo 17 diz assim, quando Abraão era de 99 anos de idade apareceu-lhe Jeová e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso anda diante de mim e se perfeito. Então nós podemos ver aqui que Abraão uh, tinha 86 anos, quando Ismael nasceu, então 86, até 99 é o próximo evento narrado aqui em Gênesis. Então, Deus tinha feito uma promessa, que dele sairia uh, a nação e seria abençoada por Deus. E o que, que foi uh, o que foi feito aqui em Gênesis 16, senão uma tentativa pelas possibilidades humanas, pela força do homem já que Sarah ainda o concebe, né, usa uma outra mulher, então, Agar Então, esse é o, uma tentativa humana de cumprir a aliança, cumprir a promessa de Deus, com base naquilo que nós podemos fazer. Na verdade, não é isso né que, que Deus tinha em mente. Né? Não é isso que Deus teve em mente. Ele ficou, então, 13 anos, né 86 mais 13, da tá 99, 13 anos, então, sem Aparecer para Abraão Quando ele reaparece Ele diz assim ó, Eu posso todas as coisas Eu sou o Deus Todo-Poderoso Abraão não é vocês que vão dar um jeitinho né, Para fazer a minha promessa né, Se cumprir Eu tenho poder para fazer A minha palavra se cumprir Depois nós vemos né, no chamado de Jeremias Lá para frente Que Deus lhe dá uma visão de uma amendoeira E diz que veja Jeremias Eu vejo uma vara da amendoeira e Deus fala, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus observa a sua palavra, e Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Uh, muitas muitas pessoas afirmam que para Deus não é impossíveis Mas o que Jesus falou é que para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Então aquilo que Deus promete não é impossível. Aqueles que distorcem o reino de Cristo... Comportam-se como aqueles que acham que as promessas de Deus são extraordinárias demais e não podem, portanto, ser interpretadas literalmente. Né? Elas são é, boas, talvez, demais para a mente humana crer que é verdade. Mas aqui Deus aparece como um todo-poderoso. Deus fala assim: anda diante de mim, algumas versões dizem, anda na minha presença e ser perfeito. Agora, Deus está colocando um requisito aqui para Abraão. Abraão, eu te escolhi, você tem essas promessas, só que para andar comigo tem tem requisitos também, tem regras. Ser perfeito. Eu sou Deus todo poderoso anda diante de mim e ser perfeito. Não queira fazer as coisas pela carne. Eu tenho todo o poder para realizar minhas promessas. Então veja que aquilo que era incondicional no capítulo 15, aqui no 17, ele, ele, Deus já chega, já no primeiro versículo, já na primeira fala, já na abertura já tem esse ser perfeito, Abraão ser perfeito então aqui Deus vai começar a aprimorar o conceito do que é caminhar com Deus, o que é andar com Deus não é só Deus prometendo e o povo sendo e agindo do jeito que quiser então Deus diz assim eu farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente eu farei eu sou Todo poderoso, e eu farei uma aliança. Aqui no, no capítulo 17, o tom da aliança, é, diferentemente do capítulo 15, que Deus colocou Abraão para dormir, e foi ele que passou, né, ele sozinho, Deus, que garante o cumprimento da promessa, aqui Deus vai introduzir é, algo para Abraão fazer, e para a descendência de Abraão fazer. Então seguimos a leitura. Abraão prostou-se com o rosto em terra, e falou Deus com ele. Quanto a mim, a minha aliança é contigo, e serás pai de uma multidão de nações. O teu nome não se chamará mais Abraão, mas Abraão será o teu nome. Nós já tínhamos falado anteriormente que Deus iria mudar o nome de Abraão, então chegamos aqui. Pois te hei posto por pai de uma multidão de nações. Fartei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E a tua semente depois de ti. Eu vejo que essa aliança é entre Deus e Abraão, e entre Deus e a semente de Abraão, né, que, chegaria, que viveria depois dele. Nas suas gerações, por uma aliança eterna. em então todas as gerações de Abraão. E para que eu seja o teu Deus, e o Deus da tua semente depois de ti. Tá, então, isso aqui é uma novidade em relação ao que foi revelado no capítulo 15, Agora Deus está dizendo, essa aliança é para que eu seja o teu Deus e o da tua semente depois de ti. dar te a ti e a tua semente depois de ti a terra, ainda falando de terra é uma promessa terrena, terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Aliás, deixa até fazer uma separação aqui, um grifo para possessão e outro grifo para perpétua. E serei o seu Deus. Então vejo que aqui tem alguns ingredientes novos. Né? É... Especificamente o, o, o, o, ozinho azul aqui. né? Para que eu seja o teu Deus e o da tua semente depois de ti. E aí fala da posse da terra. Antes ele estava falando eu vou te dar a terra. E aqui ele está falando de posse da terra. Essa distinção vai ser importante. E Deus será o Deus de Abraão e da sua descendência. Continuando a leitura. Disse mais Deus a Abraão. Quanto a ti guardarás a minha aliança. Veja que agora que é o requisito, né? Do qual eu vinha falando, né? Só Abraão guarda não. Tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo o macho dentre vós será circuncidado. Então, é aqui que é estabelecido né, a circuncisão na história do, do povo de Deus. Né? Circuncidareis, ou seja, cortar em toda volta, né? a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de uma aliança. Então, é o sinal de uma aliança. A circuncisão, então, é um sinal. É a aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, o escravo nascido em casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não é da tua linhagem. Tá? É, por que, que eu colori essa parte aqui? Porque até quem não é da linhagem de Abraão, Pode entrar nessa aliança abrahâmica. Né? Aquele que é comprado, aquele de fora, ele pode ser comprado. Né? Então aqui nós vemos já a oportunidade dos gentios entrarem. Né? No caso nós, agora, depois da nova aliança do Novo Testamento, nós somos comprados por alto preço e nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Assim ele nos insere né, na videira. Assim nós, gentios, né, um galho de, uma, de, uma, de um zambugeiro. Nós que não somos, é, os gentios que não são naturais de Israel, eles são enxertados, enxeridos, né, é, como enxertia na videira verdadeira. Verso 13. Tem de ser circuncidado o escravo nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne por uma aliança eterna. O, o incircunciso que não for circuncidado na carne sobre o pulso, essa alma será cortada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então aqui a gente precisa fazer uma reflexão. Porque veja bem, aqui Deus está dizendo que é, essa aliança aqui, né, ele está usando o verbo quebrar junto com a aliança. Então a pergunta é, essa aliança pode ser quebrada? Sim, essa aliança ela pode ser, ser quebrada por indivíduos. Então, vendo, ó, essa, alma, né, essa alma será cortada do seu povo. Essa alma quebrou a minha aliança. Então, se uma alma quebra a aliança, ela quebra só para si mesma. Ela não quebra para os demais. Até porque Deus falou que Ele passaria a ser o Deus de Abraão. E Ele é conhecido, né, nós sabemos depois que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, se uma alma se negar, você não for é, circuncidada, essa alma será cortada do povo e ela quebrou para si mesma. Né? Então, ela quebrou é, com um prejuízo próprio, um prejuízo individual e não o um prejuízo coletivo. Então, a aliança pode ser quebrada? Sim, por indivíduos. Disse Deus a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não lhes chamará Sarai, mas Sara será o seu nome. Abençoá-la, ei, e também dela te darei um filho. Tá? Então, aqui Deus está tudo bem claro. Então, não é com um jeitinho, né? não é com a outra, é com a sua esposa. Com ela, <coughs> com ela você vai ter um filho. Sim, abençoá-la, ei, e virá ela a ser nações, Reis de povos saíram dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra. Riu-se disso? Veja, a progresso era maravilhosa demais para Abraão. Que ele, veja, é um homem de 99 anos. Né? E depois a escritura explica que ele já estava amortecido. Então ele, ele conheceu a esposa dele como uma mulher estéreo por toda a vida dele até esse ponto. né? E ele mesmo já estava amortecido. Então, isso foi extraordinário demais. A promessa de Deus foi extraordinária demais. Né? Que ele se riu. Né? riu -se e disse no seu coração: há um homem de 100 anos, ele já arredondou, né? Há de nascer um filho? Dará a luz Sara, que tem 90 anos. Disse Abraão a Deus. Olha como ele, nessa parte, ele realmente ele não creu, que foi extraordinário demais a promessa. Tomara que viva Ismael diante de ti. Ó oh, Deus, ó, oh, Ismael já tá aqui, ó, já nasceu, já tem 3 anos, né? É, seja Ismael, você vê que foi difícil de crer a promessa de Deus. E falando do reino de Cristo, Deus tem promessas enormes, tem grandiosíssimas promessas, e nós precisamos crer que elas vão se realizar, porque quem promete é um Deus Todo-Poderoso. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, Ele chamará chamarás Isaac, já deu o nome da criança, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Então sabemos aqui que é via Isaac, a descendência de Abraão, e não via Ismael. Verso 20. Quanto a Ismael, eu te hei ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente. Doze príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Então veja bem, essa aliança aqui desse capítulo é estabelecida com Isaac. Que Sara dará à luz nesse tempo determinado, olha só, neste tempo determinado, no ano vindouro, ou seja, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, Deus retirou-se dele. Continuando aqui até o final do capítulo. Né? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos, então, vou assim, que ele é aqui, seu filho, todos os escravos e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia. Veja que a obediência de Abraão não demorou. Naquele mesmo dia ele foi obediente à aliança que Deus chegou e falou com ele. Né? Como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepulso Esse detalhe é muito importante porque lá depois, lá para frente em Gálatas, é, Paulo vai dizer assim que a, a promessa né, e a fé que naquele texto que nós lemos nas semanas anteriores, que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, aconteceu quando ele estava ainda incircunciso. Né? Então esse detalhe importante né, que vai ser mais explicado lá no Novo Testamento. Seguindo. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu percurso. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos né, os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro e ao estrangeiro. Então, esse, esse capítulo aqui fecha exatamente com a obediência é, de Abraão ao que Deus tinha acabado de falar com ele. Então, daqui nós podemos é, fazer o seguinte sumário. Deus falou que a aliança era perpétua. Então, coloquei aqui né? aliança eterna de Gênesis 17. Né? Deus começa falando, anda na presença da minha presença e ser perfeito. Então, aqui a gente já começa a ver requisitos de santidade. Deus prometeu um povo Deus vai cumprir, mas ele quer um povo santo. sede de santos, porque eu sou santo, diz Deus. O que mais que tem aqui na aliança? O multiplicar grandissimamente, né, o, o, o ser pai de nações e reis, a aliança é estabelecida e eterna, né, como nós vimos no verso é, 7. Então, uma aliança eterna. Então, uma aliança que é eterna, não é uma aliança que pode ser quebrada. Pode? Não, não pode. Né? Assim como nós dizemos agora no Novo Pacto do Testamento, que Jesus nos dá uma vida eterna e ali nós temos a segurança, aqui nós temos a mesma base para ter a mesma segurança que Deus fez com Abraão, uma aliança eterna. Né? Se alguém quebrar essa aliança, é aquela alma individual. Né? Aquela alma, né? que já é esse ponto aqui, ó a quebra da aliança é individual. Essa alma né, será cortada do povo. Mas a aliança que Deus tem com o seu povo é eterna. E diz assim, para que Deus seja o Deus de Abraão e da sua semente, Aqui, Deus está realmente mudando o seu próprio nome. Né? Porque lá em Êxodo 3.15, quando Deus aparece para Moisés, ele diz assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Por que, que eu estou batendo nesse ponto? Para estabelecer a firmeza e o caráter eterno dessa aliança. Porque muitos nos nossos dias, infelizmente, é, pregam... Que essa aliança, ah não, Deus abandonou o seu povo, agora Deus está tratando só com a igreja. Né? Deus é, não tem mais nada com Israel e é só a igreja. Não, não é assim que a, a Bíblia diz. A aliança que Deus tem com o seu povo é eterna. Nós vimos que tem, existe sim um trata de, de uma santidade, mas o capítulo é, 15 foi uma aliança incondicional, também com a descendência de Abraão. Com Abraão e sua descendência. E essa aliança ela é quebrada só por indivíduos. O, o indivíduo que desobedece, o indivíduo que não quer saber, o né, um indivíduo que, ali no caso desse sinal, não é circuncidado, ele, ele individualmente é cortado. Mas o compromisso de Deus né, perante Israel, perante o seu povo, permanece. Né. Tanto é que Paulo fala assim que... Ah, que a Eu estou esquecendo o termo exato, mas a, a, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Né, elas são para sempre então Deus está dizendo meu nome eternamente será Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó então para você quebrar essa aliança você tem que acabar com esse Deus porque ele se chama Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó então é impossível você quebrar essa aliança, é impossível só se Deus for né, de alguma forma morto mas é, é uma coisa, é um completo absurdo que eu estou falando aqui é uma proposta, é, é um impossível então, como o Deus Eterno, Todo-Poderoso, chama-se Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, né, a aliança que ele tem com Abraão, Isaac e Jacó a descendência, é eterna, não pode ser quebrada. Portanto, não é verdade o que alguns afirmam, que o tratamento de Deus com Israel encerrou e a igreja pegou uh, o lugar de Israel, que a igreja pegou as bênçãos de Israel, que a igreja pegou as coisas. Não é nada disso, né, porque essa aliança ela é firmemente estabelecida aqui. Os termos dizem, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Nós vamos ver na história da, da, do povo de Deus, que quando eles eram obedientes, andavam no temor de Deus e seguiam as leis, a posse da terra deles ficava cada vez mais firme. Ou seja, eles gozavam de, cada, de, um, de, um, de mais tranquilidade, né, mais paz com os vizinhos né, ao redor. À medida em que a obediência ia caindo, caindo, caindo, né, eles iam perdendo essa essa essa posse da terra então, por exemplo, os inimigos invadiam, tomavam algumas cidades faziam eles de servo, oprimiam eles né? e chegou num ponto que até eles foram exilados de lá mas isso significa que a aliança foi quebrada? não, significa que é, olha só como é fácil se, se, se perder aqui nesse raciocínio o fato de Israel ter sido exilado não significa que a aliança deixou de existir ou de ser válida mas que Deus está impondo os termos da aliança porque ele condicionou a ser perfeito né? se eles forem perfeitos Deus garante a possessão perpétua da terra se eles deixam de ser perfeitos eles perdem a posse mas ainda tem o direito o de Deus ele ainda tem o direito daquela terra né? nunca, isso nunca deixou de existir Israel desde, desde o início desde que foi prometido o direito, é por direito deles mas ele só se efetua na história se o povo né? é, estiver fazendo aquilo que Deus espera que o povo faça então, só continuando o sumário aqui, a aliança de guardar é, foi a circuncisão, né, o sinal, né, que realmente aponta para o conceito de separação. Né, então aquele corte que é feito, né? Corte em toda a volta, né? De, de separar um povo para Deus, né? Então, ainda o tema da santidade, da santidade aqui, né? Bastante forte aqui também, embutido no símbolo né, da, da circuncisão. Né, do sinal da aliança. Né. Eu falei símbolo, mas eu deveria ter dito sinal. <coughs> e também, perdão. E também a aliança pode estender-se aos de fora, né? ou seja, escravos comprados. Então esse é o resumo que a gente vê agora dessa, desse capítulo 17 de Gênesis. Fechando aqui, nós temos então, é, algumas, já temos várias coisas que já estão apontando para o reino de Cristo. Né? Então, o reino de Cristo baseia-se no acumulado de alianças e nas suas promessas, certo? No, cumprimento, no cumprimento pleno. Né? baseia-se na fidelidade de Deus, daquele que prometeu e as firmou, né? são alianças feitas com Abraão e a sua semente Israel, então Israel é uma nação eleita, né? porque Deus chegou e elegeu Abraão e a sua descendência, né? para que através deles fossem benditas todas as famílias da terra. Então as bênçãos são estendidas a, a todas as famílias da terra, né? mas a base é Israel. Então o instrumento para a bênção e para todos, né, o instrumento foi eleito. Então, nessa eleição de Israel, a eleição é que eles fossem o povo pelo meio do qual viria o Salvador, né, que iria estender a salvação, a possibilidade de salvação a todos, né, todas as famílias da terra. Jesus, quando foi levantado da terra, traiu todos da cruz. E em 1 João, fala que ele, ele padeceu não apenas o nosso pecado, nosso, dos, nós que cremos, mas o pecado de toda a humanidade. Então Jesus tem expiação disponível, tem provisão de salvação para toda, toda a humanidade. Por quê? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa questão de eleição ele elegeu o instrumento Israel, essa nação, né, que é o instrumento pra, né, é, do qual viria o Cristo. Mas o Cristo Ele abre a salvação para todos, exatamente. Porque a Bíblia né, fala esse todos de forma absolutamente clara. Ali você não precisa complicar a exegese, ali você não precisa né, é, é, é, inventar nada mirabolante ali na, na interpretação. Né. Então essa eleição de Israel não é uma eleição para salvação, é uma eleição para ser um instrumento. Né. Veja que nem toda eleição né, é tem a mesma finalidade. Então a eleição de Israel, ó, vocês são um povo eleito para ser abençoados e serem instrumento. Né? E, e a salvação que Jesus veio realmente estende-se a todas as famílias da Terra a todas as pessoas o reino de Cristo, portanto, será a plenitude do cumprimento e desfruta das promessas muitas promessas inequivocamente são terrenas né? então até então, tem gente que gosta de espiritualizar né, os assuntos relacionados ao reino de Cristo né? mas aqui nós vemos que a promessa que Deus está dando para Abraão é bastante terrena, é terra vocês vão viver nesse pedaço nesse solo, nesse nesse pedaço do mapa aqui, vocês né, vão viver aqui, vocês vão viver em paz, como nós vamos ver adiante, né, e cada um vai construir a sua casa, vai poder morar nela, vai plantar a sua vinha, vai poder usufruir dela. Né. Então são as bênçãos que Deus nos dá na terra, aquilo que que Deus fez e que era muito bom, né, como nós vemos lá no Gênesis, na criação, então Deus criou coisas boas, então aqui na terra existem promessas terrenas que são boas, vindas de Deus, né, e essas estão prometidas a Israel. É, é claro que aqui Deus não está excluindo é, as outras nações de bênçãos, porque Deus deu uma parte do mundo para Israel, mas tem o resto do mundo para as demais nações. Né? Então nós estamos sendo Deus não é, é não está sendo exclusivista no sentido de que se elegeu um, o outro necessariamente está é, é, totalmente reprovado. Né? Não é nesse sentido a eleição. Então, o reino de Cristo tem uma natureza eterna, em né, razão de alianças eternas, como foi lido hoje, e tem natureza de justiça e santidade. Então, olha, justiça e santidade na terra. Nós cristãos, né, onde é que nós estamos na história? Eu estou adiantando alguns pontos aqui para levantar o um interesse do assunto. Nós estamos numa época em que o povo de Deus foi ensinado a orar pelo próprio Senhor Jesus, né, uh, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade sobre a terra como ela é feita no céu. Então, nós estamos, não é que nós estamos já reinando, caso contrário, nós estaremos pedindo venha o teu reino. Se a igreja agora venha o teu reino, é que a igreja ainda não está reinando, pelo contrário, a igreja é mais perseguida né, na nossa época. Então, justiça e santidade na terra é uma bênção que Deus tem reservada para Israel e ela vai ser é, vai se cumprir plenamente no reinado de Cristo é por isso que eu amo a promessa, eu amo o reinado de Cristo né, porque é a época em que nós vamos ver justiça na terra, nós vamos ver santidade na terra né, e, uh, e para a numerosa multidão né, de, Israel, de Israel e das nações